Então a mulher disse a Elias, agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Estava meditando nesse texto que encontra-se no final do capítulo 17 do primeiro livro de Reis, e fazendo um paralelo em relação a essa viúva, ou seja, a viúva de Sarepta, e me colocando no lugar desta viúva, e quantas vezes nós, de certa forma, não nos colocamos no lugar de certos personagens bíblicos, uma mulher, uma mulher viúva que tinha só um pouquinho de a de farinha, e com certeza sabia que não tinha esperanças para ela. De repente me chega um homem se dizendo profeta, pedindo a ela alimento. No que ela disse a esse mesmo homem, nós encontramos todo esse decorrer dessa história no capítulo 17, nesse livro de 1 Reis. E ela dizendo a esse profeta que só tinha um pouco, que estava catando uma lenha para fazer o resto da farinha, e com certeza sabe-se lá o que sucederia. Deve ter pensado consigo mesmo ao ouvir a voz profética daquele homem. Faça um pouco para mim. E depois dê aos seus filhos, porque a farinha não haverá de, seca, de se acabar, enfim. Talvez eu não digo que seja nem pela fé que ela tenha feito isso. Afinal de contas, tanto faz, um pouco a mais, um pouco a menos. E quantas vezes nós não nos encontramos desta forma? Que tanto faz, a gente já está tão atribulado com tantos problemas, com tantas dificuldades, que uma dificuldade a mais, uma dificuldade a menos, tanta pouca diferença faria. A grande realidade é que ela se predispôs a ouvir a voz daquele homem e que começou então a ser surpreendida, porque toda vez que ela ia fazer um pouco de alimento para ela, para o filho e para o profeta, com certeza ela via que estava de certa forma sendo orquestrado ali algo sobrenatural, um milagre, pois a farinha não se acabava. Mas, no entanto, eu acho que ela vivia ainda um pouco reticente a relação a esse profeta. E quantas vezes nós nos lidamos com tantos homens que só dizem serem de Deus, que falam sobre Deus, que adentram em nossos lares com suas palavras, com suas canções, ou seja lá o que for. Eu costumo dizer que a religião é uma ponte que leva o homem a algum lugar onde Jesus Cristo pode ou não estar. Depende daquilo que se crê, de como se busca. Mas a grande realidade também é quando Deus deixa de ser apenas uma pregação, quando Deus deixa de ser só uma pregação, quando Deus deixa de ser só uma canção, para se tornar a resposta para os nossos anseios. E essa viúva com certeza convivia com aquele homem que até então era estranho, até que ela, de repente, de súbito, vê o seu filho único, a esperança da sua vida, a razão de sua vida, o seu único filho, vê esse filho morrendo. E ela ainda atribui a Elias, esse profeta, porque fez com que Deus lembrasse dos seus pecados, como todos nós temos os nossos pecados. Mas aí ela vê o grande, a grande diferença de um simples profeta e um homem de Deus. Onde chega esse ponto aqui? Já que Elias não a censurou, Elias não se justificou, simplesmente assumiu a responsabilidade, restituindo a vida, ressuscitando esse filho. Então, no versículo 24 do capítulo 17, ela diz essa enfática frase. Agora sei que tu és o homem de Deus, e a que a palavra do Senhor na sua boca é a verdade. Às vezes Deus permite que nós venhamos a passar por tantas lutas, por tantas provações, até que nós venhamos a aprender a confiar no seu incomensurável amor. Hoje não existem mais profetas como Elias, nem sei se existem verdadeiros profetas, na verdade, todos nós somos instrumentos de Deus. Nós encontramos homens que se dizem a quarta pessoa da trindade. Mas existem aqueles que são realmente homens que têm a palavra da verdade, que falam de Deus porque têm comunhão, são intrínsecos a esse Deus através do Espírito Santo. E nós mesmos falo de mim de forma subjetiva. Quantas vezes e quantas religiões diferentes, como eu disse um pouco antes, como também volto à velha máxima, que o homem luta por sua razão e por ela dá a sua própria vida, mas a verdade pertence a Deus. Nós temos religiões e cada qual defende os seus princípios e os seus preceitos e são cegados por seus princípios e seus preceitos. Mas quando nós deparamos com o um verdadeiro Deus, aquele que ressuscita mortos, porque Deus com certeza é o único que tem o poder de vivificar aquele que está perdido. Isso religião nenhuma pode fazer, dentro da minha própria religião, ou seja, do segmento a qual eu faço parte, do meio protestante, quantas dissensões. Uns dizem que são de Paulo, outros dizem que são de outros dizem que são de Apolo, é, enfim mas quantos não tem o verdadeiro crescimento que é ofertado por esse Deus maravilhoso através do Teu Santo Espírito. E o importante é que nós venhamos sim a ouvir as canções que chegam aos nossos ouvidos, que muitas vezes reconfortam, desopilam a alma, as pregações que às vezes são impactantes, que nos dão renovo. No domingo mesmo eu ouvi uma palavra que me trouxe tanto reconforto à minha alma na minha igreja, eu sei que aqueles que lá estão falam porque dizem as coisas condizentes com a cristocentricidade, eu não sei se isso é um neologismo, mas que condizem com a cristocentricidade da palavra, ou seja, Jesus, como diz o próprio preletor no início, Jesus não é apenas na mensagem, mas no cântico, no louvor, nas ofertas, é um culto cristocêntrico, por isso é que eu sair com essa sensação no domingo. A mesma sensação da mulher que disse, agora eu sei que és homem de Deus. Não porque ele tenha ressuscitado alguém, mas porque falou uma palavra objetiva, uma palavra sincera, uma verdade bíblica, sem devaneio, sem derivações, sem humanismo, sem relativismos ou qualquer outro tipo de ismo. Mas falou aquilo que estava dentro do contexto das Sagradas Escrituras, numa cumplicidade tremenda, profunda, verdadeira. Agora, se Deus há de ressuscitar, por exemplo, os meus, o meu filho, ou que seja, nessa analogia, por assim se dizer, os meus sonhos, que muitas vezes sai, tal como aquela viúva, aquilo que era o fruto da nossa esperança, Talvez não seja um filho ou uma filha, talvez seja um marido que foi e não voltou, vice-versa, uma mulher que foi embora e nunca mais voltou, mas uma coisa é certa. Ou um próprio filho que foi embora, um filho que esteja nas drogas, enfim. Talvez seja uma porta de um emprego, eu não sei explicar, cada um tem uma angústia, uma tristeza de ter um filho morto, ou seja, um sonho morto. Mas quando nós buscamos uma palavra verdadeira e acreditamos que Deus está muito acima, para concluir, quando Deus deixa de ser apenas uma pregação ou uma canção, para tornar-se a satisfação dos nossos anseios, nos dando esperança e esperança em Cristo Jesus. Isso já ressuscita os nossos próprios corações. As outras coisas virão com o tempo. Glória seja dada o teu nome. Amém.